bom dia a todos a gente vai falar pelo segundo dia sobre gratidão gratidão é uma força muito importante que a maioria não usa no lugar da gratidão prefere ficar reclamando da vida mas para você que está me assistindo e quer mudar isso tem uma atividade muito bacana que pode ser feita de forma rápida e simples a ideia aqui é você olhar para o teu dia ideal você pode até tomar nota, né? ver aquilo que faria o teu dia, o dia ideal. Ah, eu sairia para correr de manhã cedo, você anota. Eu, antes de dormir, eu meditaria, anota isso aí. E você vai trabalhar com isso para que o teu dia, aos poucos, se torne ideal. Então, essa é uma dica que mudou, transformou a minha vida e que ainda vem transformando, porque eu ainda tenho algumas pretensões para realizar. Então, toma nota, escreve ponto a ponto, como é que seria o teu dia ideal. O que, que falta para você atingir? Seja grato por isso, porque na maioria das vezes você já faz muitas coisas que tornam o teu dia um dia ideal. Gratidão.